Beleza? Aqui é o Ortizia, trazendo mais um vídeo no canal E hoje eu trago um detalhe Que vocês têm grandes chances de ficar forte no servidor Vai depender de você e da sua força de vontade também, né mano? Que no caso é o Dragon Tank Mas antes de mostrar como que você tem chance de ficar forte nesse servidor Eu quero pedir um apoio de vocês na questão do like e dos comentários, fechou? E se possível, virar membro aqui do canal Que isso ajuda na qualidade Sempre eu falo nos vídeos Se você tiver que ter oportunidade de virar membro aqui do canal poder ajudar o membro também Break me ajudar ficou e eu vou trazer mais DD tem para você depende de vocês mas por enquanto vou querer mostrar esse DDTank aqui para vocês que Drag o Dragon Então vocês pesquisar aí por que, que esse título e essa cara a grande chance de você ficar forte porque para os evento e para a versão para a qualidade desse DDT como você ficar forte entendeu mano e se você quer ver é um cara que não tem paciência para evoluir faz o seguinte compra VIP Coloca o cupom e pega o hall da fama E mostra a com tchê né? Pra mim poder ver como que sua conta tá Você vai... Primeira coisa, criou sua conta aí certinho Você vai vir aqui no evento Como eu tô muito tempo sem entrar nesse servidor Eu acho que eu tenho que ver os eventos pra resolver Feliz Dia das Crianças não, daí vamos supor Você vai entrar aí né? Você vem aqui no evento Dia das Crianças Recolhe isso Até ver os eventos Que tá tendo Tipo lar, já recolhi esse evento também uh, Já recolhi também é, é, é, é, Ó Evento de segunda-feira E tal Alguns eventos aqui Eu recebi tudo Mas se você criar sua conta aí Você vai ter que de chance De ficar forte Mais forte que eu Porque tipo assim Eu não tô jogando Daí você vai falar, não, pode crer, servidor que ver bem é legal, dá para mim jogar de boa, eu consigo, ah, ó, já comecei a receber uns itens, porque que ver, tipo assim, os eventos que teve e eu não consegui, querer ver, coletar, né? Daí isso vai ser legal, até que ver um, tipo assim, <risos> ah, esquece. Isso é até uma oportunidade de mostrar, que ver como que os itens tá, né, mano, no servidor, só pra vocês verem. Bem muita coisa, seis páginas, só com itens muito legal, ó, muitos itens mesmo, mano, da hora. Então... Não perde tempo né galera, caça o DDT e aí, entra no DDT e ou não mano, DDT que é muito top Porque eu expliquei para vocês no último vídeo que aqui o suporte funciona, entendeu? Não dá pra você completar seus itens, conversar com os donos, todas as dúvidas, vocês podem tirar ó, tem discord, tem, tem central aqui ó, do usuário, tickets, rank do torneio, daí tá né Agora eu vou a parte que mostra minha conta. <risos> minha conta tá abandonada, infelizmente. Eu não jogo no servidor. Parei de jogar mais tempo. Se eu tivesse jogando, eu tava no Hall da Fama. Tava com a conta muito forte. Mas, como o, a gente quer ver adulto, precisa trabalhar, precisa pagar a internet. Coisas que ver que a vida que cobra de nós, querendo ou não. A gente tem que sair para rua para poder trabalhar. E isso não me sobra tempo para gente poder querer. O tempo que sobra, eu tento trazer vídeo para vocês. E nisso, por isso que eu peço like, entendeu? enfim né vamos aqui que o intuito do vídeo é se lamentar ou tentar explicar a situação e se mostrar como você fica forte nesse servidor você pegou esses itens daí vai vir claro que vai ter umas 12, 15 páginas no caso né? que você vai criar a conta agora se foi esse o caso recorre beleza tranquilo não vai caber porque não tem sociedade que pô logo o maroto bonito teroso. Que é de início, nem sabia que tinha esse colar, mas olha lá pra você ver. Deus Ninja da Sombra. Um colar que aumenta é, 220% de vida e 100% de em cada agilidade, ataque, defesa e sorte. vocês terem coisa muito boa, né? para que vem umas pelas aqui também bem da hora, né? para pra você ver. Que isso dá para ser o passo Você falar que não dá Uma mentira bem, bem grande, ó Armadura 7 umas coisinhas aqui Que dá para você pegar que bFC Vai depender de você Você vai querer jogar Daí você vai conseguir pegar FC. mano Eu tenho algumas coisinhas aqui Mas eu não vou evoluir essa conta, entendeu? Tô mostrando para vocês que vem muitos itens e nisso, galera você vai ter de querer deixar um like aí, mano Para mostrar que vem. é ruim nessa conta aqui Olha pra vocês, mano Muita coisa mesmo Tipo sim interessante Pra quem é novo, que é o nome de tem que tipo assim começar forte já, mano. E tam é, e também, se você tiver uma condição financeira para que disputar o hall da fama, cara, a possibilidade está aqui, ó, desse D Tank. na versão 4.1. É o que eu acho, né, mano? Opinião própria do Tietchan, pessoal, também. Né? Daí, se você discorda, deixa o seu dedo tem no comentário gente, dependendo do, da sua sugestão. Independente dependendo do seu comentário, se for um comentário que é bem criativo, bem que é é, sugestivo Dá pra gente que é discutir sobre E beleza, né Tô mostrando todos os itens que vem aqui pra vocês Que não, não tem recompensa aqui em 3 dias pra não, não perder os itens, né Ó, vem pet, formigado e tal Olha, mano, na moral, olha os itens, véio. Aí pra ninguém ainda reclamar, velho Não tem cabimento não E totalmente free, tá ligado? Eu não coloca nada e consegue os itens Na época que eu tava jogando esse servidor aqui, mano Hum os cara querendo fazer esses eventos aqui não, hein. Aí, o pai jogava e um evento top desse. Mas tá bom, né? A vida é assim mesmo. Olha isso, mano. Eu, tô, eu mesmo tô surpreendido aqui. Se eu tivesse feito face o Facecam, vocês iam ver a minha expressão. Iam mostrar uma expressão de surpresa mesmo. Mas, ó. Interessante. Beleza, Fabote. Beleza, gordinho safado. O cara coloca evento depois... que tiver, tipo, evento copo no servidor. daí eu... E aí, né, mano, eu gosto dessa versão 4.1 e vou lançar esses itens da hora, hum, rapaz. não Sei não, sei não, estamos chegando aí devagarzinho. Daquela de forma, olha, olha, muito legal, interessante. legal Dá pra tipo assim, Não, mano, pega e cria sua conta. Se você conseguir, não, eu quero que você faz o seguinte: se você é um cara que joga DD, que é um inscrito fiel aqui do canal, entra no é DD, tem evolui sua conta. Todos os itens do evento limitado Pega, tira print Depois que ela tiver toda evoluída Vou fazer um vídeo Vou mostrar aqui pra galera Como que você isso sua conta Vou passar aqui Detalhes, tudo certinho Vou te ainda, é, deixar seu nome aí para você querer ganhar um hypezinho aqui no Tank. Fechou? Se você quer interesse Faz isso e manda o um print lá no Facebook Ou no Instagram Entra tem contato lá, demorou? Mas depois que você eu passo a conta por inteiro Tipo assim Com, evento, com, é, com os itens do evento limitado Era isso que eu queria dizer Fechou? Deixa eu ver o que, que eu posso mostrar mais aqui pra vocês. O hall da fama. Às vezes você tem interesse que é de, de saber qual que é, tá no top 1. E é tal essa Elvishar, é lá ah, tanto faz. Isso é esse cara aí, essa quantidade de FC. Não importa, né, mano? Eu só tô mostrando pra vocês, pra vocês, ver se vocês têm como competir, se você entrar aí, né? é isso, né, mano? Tem então, uns aqui é muito da hora. Mano. O que me interessa aqui é mais os itens, tá ligado? Mano? Que é muito, não posso falar, pra falar mas é muito legal. Enfim, agora tá tendo trip X de cupom. Que é o que é? Se dava que ver, cinco, vamos supor, dá mil cupom. O batalha hoje tá dando 3 mil cupom. Entendeu? Eu não, não sei. Ah, vou tentar aí um PVP para o vídeo render também. Mas eu acho que é bem capaz de eu morrer pela quantidade de FC e do GFK. Conta, tá? Vocês têm noção que o tem que é bom que PVP. Que acabou de clicar, um ponto pra né? E beleza né, nível 20, mas certeza que eu vou tomar um, um catiripapo aqui, ou não né, eu vou, porque os atributos, os atributos tá bem diferenciado né, comparado ao meu. O que é mais só pra, pra mostrar pra vocês, tá com um triplo de tipo, cupom compensa né mano, jogar, se você tem que ter possibilidade, tá sobrando tempo, e tá caçando -se servidor, aí ó, tietê, obrigado né, o produto, é o produto divulgador, assim, maroto, eu tô muito tempo sem jogar, então me desculpa a jogabilidade do garoto, excepcional, nos vídeos que vocês adoram Beleza né, vamos lá né, só não Ó, oh, eu que isso, eu tô valendo mais nada no servidor Antigamente aqui, o povo me respeitava, eu chegava na sala até sair Hoje em dia, a gente perde o respeito né galera Beleza né Oh meu filho, faz isso não é, Foi mal eu fiquei muito preso, né, mano? Daí o bandido saiu e o tiro não acerta nada. Beleza. Nem... Eu preciso acertar um tiro, pelo menos, pra poder querer ver quantos que vai dar de culpa. Então, não valeu a pena nem me reverber, tá ligado? Vamos ver o que que acontece aqui. Eu acho... Eu acho. Ó, oh, boa aqui. Pelo menos... pelo menos os dois tiros pegou, né? Pra não ser, tipo assim... É... É igual que a gente fala no The Football Fight. Perfeito um tão perfect aí ó, para tal tipo Magochi <risos> é, Magochi Magochi Oxi Oxi Oxi Oxi Oxi Oxi Oxi Oxi Bora bora bora bora amigo Ah, pelo amor de deus vou ter de voar para perto de você porque Não to aguentando não O vídeo aqui é mais pra ser um vídeo rápido eu quero ver como que dá de cupom, né? Mesmo perdendo, não tem problema. para tá mostrar pra galera, né? Quem tiver interessado em jogar o servidor, sabe de todos os detalhes que precisa saber. Beleza? Um dia vai servir por aí, tal de uma coxa. Daí, a gente se tromba. Ó, 900 cupom, você perder, entendeu, mano? Tanto que tá top. Daí, a galera vai jogando, vai tirando o PVP, imagina quando você ganha. Deve tá estar nos 2k, 3k cupom, mano. Vai muito a pena jogar, galera. Ainda mais no dia que eu tô trazendo esse vídeo, que é no caso no sábado. Mas basicamente é isso. Muito obrigado por quem tá assistindo os vídeos aqui do canal. Tá dando sua sugestão nos comentários. Eu tô vendo todos os comentários. No coraçãozinho, às vezes não respondo, porque quer ver? Eu tô trabalhando, daí não dá pra responder. Mas, tipo assim, veio, veio. Daí quer ver? Tipo, absorvo o que você que quer falar. Às vezes, quando é, é comentário construtivo né, mano? Daí serve pra mim que absorver e tentar quer ver melhorar no que, que eu tô fazendo. E também tento explorar esses servidores que tem por é, mudar fora aí do DD Tank, demorou? Mas beleza né galera, tem meu Facebook e meu Instagram, pra você escrever, que, que tiver interesse lá, mandar ver o print da sua conta. E não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito até agora. E me segue nas redes sociais aí, que onde que o negócio também acontece e acompanha galera. A comunidade do canal, e se possível, tiver uma possibilidade de você virar membro a partir de três reais. Você vê, tem barato demais, hein? Três reais para você receber conteúdos aí de design, conteúdos que vê de DDTank antecipadamente. Entendeu? É nóis, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu TT e falou.